Isso tudo está lá em Mateus 24 Quando Jesus fala eu falo, é, é, é, é, é, O precursor, precursor Veja se Jesus apontou o precursor O que, que Jesus fala de precursor Ele fala, olha, lá em Mateus 24 Se alguém disser para vocês, Cristo está aqui Não dê crédito Cristo está ali, não, vê, não, não dê atenção Porque vão surgir muitos falsos cristos e falsos profetas E farão Tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Eu estou repetindo as palavras de Jesus em Mateus 24. Vamos ler junto. Vamos ver o que ele fala. É o precursor. Já agora o próprio Jesus falando. Sem interpretação, só lê. Mateus 24, 21 diz assim. Porque haverá então grande tribulação. Ele está falando... Do tempo escatológico do fim O tempo do fim A Escatologia trata dos eventos do fim Haverá então grande tribulação Como nunca houve desde o princípio do mundo até agora Nem jamais haverá E se aqueles dias Que dias? A tribulação que ele está falando Não fossem abreviados Nenhuma carne se salvaria Mas por causa dos eleitos Serão abreviados aqueles dias Ora, então, perdão Então se algum homem vos disser Eis que o Cristo está aqui Olha, eu tenho ouvido isso demais Nesse, nesse último ano não, É a Bíblia e tal, mas É nessa igreja Tem que ser nesse tabernáculo aqui Tem que ser lá, não sei aonde Fora disso não tem salvação Os nossos preciosos irmãos da congregação cristã do Brasil também tem a mesma argumentação com respeito a eles. Também dizemos. Eles não, a salvação é em Jesus Cristo, mas é na congregação. Os mormons, a mesma coisa. A salvação é em Jesus Cristo, mas tem que estar na igreja de Jesus Cristo dos Santos nos últimos dias, seguindo ao profeta o profeta José Smith, né? José Smith. Testemunho de Jeová, a mesma coisa. Não, a salvação é em Cristo, mas tem que ser uma testemunha de Jeová. Adventista, a mesma coisa. É em Cristo, mas... É só Adventista que tem o caminho. Eis que Cristo está aqui. Se alguém disser isso, Jesus disse: Não dê crédito. Amém. É Deus. Vamos ouvir o conselho de Jesus. Então, se algum homem vos disser eis que o Cristo está aqui, ou ali, não acrediteis. Amém. Não acredita nisso, gente. Deus não está na igreja, Deus não está em Sua palavra. Amém. Deus, vou repetir Deus não está em uma igreja, Deus está em sua palavra Deus não está na congregação Deus não está na Adventista, Deus não está na Batista Deus não está no Tabernáculo da Fé Deus não está no Tabernáculo Brana Deus não está nessas igrejas Deus está em sua palavra Amém Pode bater Pode perseguir Que eu vou continuar dizendo o que Cristo disse Não acredite Porque é onde surgir Falsos Cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e maravilhas que, se possível fora, enganariam até os eleitos, os escolhidos. Né? Eis que de antemão eu vos tenho dito. Aleluia! Que coisa boa! Ele já deu, já nos deixou avisado. Portanto, se vos disserem: eis que está no deserto, não saiais. Eis que ele está no esconderijo secreto, é aquela coisa que só nós sabemos, só nós temos isso, outro grupo não tem, é secreto. Não, você vai lá, olha, ele está no esconderijo secreto, não acrediteis. Por quê Senhor Jesus? Como assim? Então, aonde é que ele está? Como é que eu vou saber no tempo do fim sobre os mistérios da vinda de Cristo? O próprio Senhor responde, por quê? assim como o relâmpago sai do Oriente e brilha até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Amém. O Filho do Homem é Cristo. Não coloca o outro no lugar, não. Eu sei que há pessoas que há linhas de entendimento aí. É meu Filho do Homem. Não, o Filho do Homem é Cristo. É o próprio Cristo. Pois onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias Imediatamente após a tribulação daqueles dias Escurecerá o sol A lua não dará sua luz E as estrelas cairão do céu Os poderes do céu serão abalados É isso que vai acontecer Na sua vinda Então aparecerá no céu o sinal do filho do homem Todas as tribos da terra se lamentarão E eles verão o filho do homem vindo nas nuvens do céu Com poder e grande glória ele enviará os seus anjos com um grande som de trombeta E eles já juntarão seus eleitos Desde os quatro ventos De uma extremidade do céu à Amém, Jesus. A outra Não há espaço nenhum Verdade. Nesse sermão profético a Deus. Para alguém vir Verdade. Antes dele Ele está dizendo não vem ninguém antes de mim Aleluia. Vocês têm que esperar eu é vindo nas nuvens com um poder e grande glúte. glória. Amém. Qualquer coisa diferente disso, não tem medo, não tem amém. sombra de dúvida mais. Qualquer coisa diferente Graças disso é falso. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. A Deus. amém. Cristo nos advertiu. Amém.